O projeto apresentado pela Prefeitura de São José dos Campos, que autoriza a construção de usinas termoelétricas na cidade, virou alvo de polêmica. Né? A Defensoria Pública e Ambientalistas questionam a proposta que agora será votada na Câmara Municipal em busca de outras fontes de energia. Esse foi o principal argumento da Prefeitura de São José dos Campos para defender a construção de usinas termoelétricas de gás natural na cidade. A proposta foi encaminhada à Câmara no mês passado e logo causou polêmica. O projeto altera a lei orgânica do município e autoriza a nova fonte de energia. Ambientalistas não concordam com a tese. Isso impacta diretamente e indiretamente na saúde pública. Então, já há diversos estudos que mostram a relação entre o aumento de, da, desses níveis de poluentes com o aumento de internações de casos de saúde e casos de doença respiratória. Especialmente em crianças e idosos. Pela proposta, ficaria autorizada a instalação de usinas termoelétricas movidas a gás natural, por se tratar de combustível de transição energética de baixo carbono, com menos emissões de poluentes. A justificativa seria a crise hídrica e o avanço de tecnologias. A cidade prevê aumento da demanda por energia, com o início da linha verde, frota de carros elétricos da Guarda Civil e pontos de abastecimento de veículos elétricos. O assunto também chegou ao conhecimento da Defensoria Pública. O órgão pediu explicações ao Executivo e ao Legislativo Municipal. Além disso, recomendou a apresentação de um estudo de impacto ambiental e a participação da população em audiências públicas sobre o tema. Essa recomendação é a que se retire o projeto, se apresente todas essas informações, e que com base nisso a sociedade, o Conselho Municipal do Meio Ambiente se, eh, disputa esse projeto. Até porque é um projeto que pode impactar eh, toda a região, não só São José dos Campos, na toda a região. Na Câmara, o projeto está sendo analisado por comissões como Meio Ambiente e Justiça. As emendas é para ter transparência no processo. A sociedade tem que acompanhar todas as modificações do ponto de vista ambiental. Para isso, nós queremos que todas as mudanças sejam colocadas no site da Prefeitura, né? que sejam publicadas, né? tenha publicação e participação da população. Também nós colocamos aí a necessidade de ter audiência pública né? e transparência. O que nós estamos precisando hoje, nesse momento, é uma energia de transição. Enquanto não chegamos nas energias chamadas selo verde, totalmente limpa, né? Nós precisamos de uma energia em transição para que isso possa acontecer e não perder qualidade de vida eh, no planeta e também eh, para as pessoas no que diz respeito a consumo. Então, eu sou totalmente favorável a esse projeto. Bom, a gente procurou, é claro, entrevistar algum porta-voz da Prefeitura, já que o projeto é do Poder Público, do Executivo, mas a Prefeitura informou que só vai se pronunciar sobre o projeto depois que ele for votado na Câmara Municipal, que ele tenha realmente uma grande discussão com a população.